E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de divisão de polinômios. E para isso, eu tenho o seguinte aqui. Divida os polinômios. E a sua resposta deve ser escrita na forma p ou p mais k sobre x menos 5, onde p é um polinômio e k é um número inteiro, ou seja, nós queremos dividir esse polinômio aqui por esse x 5. E a resposta vai ser um outro polinômio que chamamos de p. De x. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Bem, a primeira coisa que temos que saber dessa divisão é que x menos 5 tem que ser diferente de zero, ou seja, x menos 5 é diferente de zero, o que significa que x é diferente de 5. E podemos armar essa divisão colocando esse polinômio aqui, que é o numerador, e aí podemos colocar aqui o 2x³ menos 47x menos 15, colocamos o divisor. Que é o x menos 5, e você deve prestar atenção no grau desse polinômio. Enquanto o grau dele for maior ou igual ao grau do divisor, ainda vamos poder continuar dividindo. Como assim? Basicamente, você pega esse primeiro termo, que é 2 x cubo e divide por x. E isso vai ser a mesma coisa que 2x2. Agora, pegamos esse 2x² e multiplicamos por todos esses termos. E o resultado que der, nós colocamos aqui com o sinal contrário. Mas antes de fazer isso, eu vou chegar esse 2x ao cubo para frente e vou colocar aqui mais 0 x ao quadrado. Claro que você não precisa fazer isso, mas é só para você entender melhor. Esse aqui ainda é o mesmo polinômio desse. A diferença é que eu coloquei o coeficiente do x ao quadrado que é zero e não faz nenhuma diferença, tá? Agora sim, 2x2 vezes x é igual a 2x3. E aí, colocamos aqui menos 2 x abaixo do termo que tem x3. Agora, pegamos 2x2 e multiplicamos por menos 5, que é igual a menos 10x2. E eu coloco aqui como mais 10x2. É sempre importante lembrar de mudar o sinal quando colocamos aqui. E foi por isso que eu coloquei esse 0 x para ficar mais fácil de resolver. Agora, eu somo esses dois polinômios e eu cancelo esse 2x3 com esse menos 2x3, e 0x2 mais 10x2 é igual a mais 10x2. E eu ainda posso abaixar os outros termos que eu ainda não resolvi. Note que o grau desse polinômio é 2, e o grau do x menos 5. É 1, portanto, ainda podemos continuar dividindo. E como fazemos isso? Pegamos 10x² e dividimos por x, que é igual a 10x, e pegamos o 10x e multiplicamos por x, que vai ser 10x², só que colocamos aqui com o sinal contrário, então, menos 10x² e 10x vezes menos 5 é igual a menos 50x. Por isso, colocamos aqui mais 50x. Agora, podemos somar os polinômios, e com isso, cancelamos esse 10x2 com esse menos 10x2, e menos 47x, mais 50x, é igual a 3x. E ainda podemos abaixar esse menos 15. E qual é o grau desse polinômio 3x menos 15? E como o grau do x menos 5 também é 1, significa que o grau desse polinômio é igual ao grau desse. E, por causa disso, podemos continuar dividindo. E, fazendo isso, temos 3x dividido por x, que é igual a 3, e 3 vezes x é igual a 3x. Por isso, colocamos aqui com o sinal contrário, que é "-3x", e 3 vezes "-5", é igual a "-15". Por isso, colocamos aqui com o sinal contrário, que é igual a mais 15. E se somarmos esses polinômios, temos que cancelar esse 3x com esse "-3x", e "-15", mais 15, é igual a zero. Ou seja, o resto dessa divisão é igual a zero, o que significa que e essa é uma divisão exata. Então, a divisão de 2x3 menos 47x menos 15 por x menos 5 é igual a 2x2 mais 10x mais 3, com o x sendo diferente de 5. Claro, existem outros métodos de divisão, mas esse é o mais comum. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!